O City Summit é um evento que foi pensado dentro da The Next Web Conference na Holanda, em Amsterdã, já é a segunda edição dele que aconteceu esse ano em maio. A ideia é discutir políticas públicas voltadas para o ecossistema de startups nas cidades e como que isso pode movimentar o ambiente da própria cidade, a própria realidade da cidade por meio de empreendedorismo e inovação tecnológica. temas Desde como eu posso conectar internacionalmente o meu ecossistema de startups, até como que eu faço para reter determinados talentos tecnológicos, até políticas públicas, como que eu posso fazer uma política que fortaleça esse ecossistema, como que eu posso movimentar esse ecossistema. E a ideia é que cada um dos participantes levante as boas práticas que eles têm em relação àquele tema especificamente. Essa pegada colaborativa. Né, e centralizada, é, principalmente, né, em que as pessoas ajudam as outras sem interesse, no final das contas, você vai ter né, um ecossistema muito mais é, é, maduro. E esse, esse é um problema de todo o Brasil, né, mas que aqui em Minas Gerais é também é, muito, é, é algo muito comum. Né, mas eu, eu diria que. É, não é para menos que nós temos aqui em Minas Gerais uma comunidade expressiva de, de startups. Na verdade, nós temos talento de sobra em Minas Gerais e isso é o mais importante quando nós estamos falando de desenvolvimento, criatividade e empreendedorismo. Para I mean, uh, as startups, acho que é muito importante ter acesso a mercados internacionais. Os fundadores acharam interessante que você tenha um ambiente onde há um mindset de crescimento. E como todos, especialmente nos Netherlands e na Europa, somos fragmentados há muitos países pequenos. Uh, we need access to other countries, so it's very important to make connections with other startup hubs. We actually have initiated this startup city summit earlier this year in Amsterdam during the NextWeb conference where we invited 100 cities worldwide to come over to Amsterdam to share best practices. Belo Horizonte was present as well, or the state of Belo Horizonte, and they uh, they had this idea of hey, this is actually very interesting to create uh, a network of startup hubs in different cities over Europe e com para fazer fácil startups em e o caminho Então, por que não organizar algo assim aqui na América Latina? No ano que vem, quando a gente tiver a segunda edição do evento, até lá, a gente vai organizar um manual de boas práticas que foram levantadas pelos participantes para que eles então entendam e compartilhem quais as melhores práticas voltadas para ecossistemas de startups nas cidades.